Como é que é pessoal? Eu sou Spartini. Muito bem-vindos a mais um episódio de Dream Alone. Dream Alone. Vamos aqui. Ui! Vamos aqui já com o nosso amiguinho. No último episódio ficamos aqui nesta gruta. barva E vai! Nesta gruta hum, tivemos ali a visão. Ui, caracas, outro tantos, Tivemos ali a visão do suposto monstro. Assim, meio estranho e tal. Uh, vamos ver se chegamos até ao gajo e o que é que ele quer da vida. Não sei o que é que o gajo Olha mais um poder, hein? You gain power to create light. It will follow wherever you go. É mais a cena. Uh, you gain power to create light. It will follow wherever you go. <laughs> e pessoal, uh, continue a darem os vossos likes e a partilhar os vídeos. Subscreva o canal de casa. Ainda não tenham feito. Agradeço imenso e ajuda aqui o, a comunidade a crescer. HA! Que era Não vi a porcaria da aranha. Ok. I have the light! Oh, não. I have the power! Onde é que está a aranha? Olá! Estás boa? Oi, amiguinha! Tudo bem? Tchau! Tem muito a conhecer. E também, olha, és muito querida. Fizemos merda. Ah! Estávamos a apanhar as coisas Era de esperar que tivéssemos que mudar ali Não era Não Perrinhos Temos luz estamos luz Vamos a todo lado Pumba Até lá vamos morrer com, com luz Mas morremos com luz Ei Ei tira para cá Obrigado Ui Ficamos a luz Ficamos a luz Não gosto disto Oh e agora Oh exato Isto é meio caminho andado para morrer queremos o quê Estúpido, mas como é que ficamos sem luz? Há bocado não ficamos sem luz Vamos fazer isto, também tenho luz Eu Tenho um bocadinho de luz Ok Ah, porque fiz a é luz outra Não pera, temos que ser Estou lá mais à frente CREATE LIGHT ah. Ah, vira, vira, vira PUTA DO CARAÇAS Não crias light, estás a criar light agora ah. Mara, mara, mara, está passando eu <risos> passar okay. E agora? Oi, maranha! Eu vi, eu vi! Toma, cabrona! Ok, ok, ok. Oi, oh, cria! Oi, oh, Marujo! <risos> oh, estamos a ficar sem luz! É preciso de luz! Se não tiver luz a morro! O que é aquilo? Olhos a Oh! Que sorte! Uh, boa! Encha luz, que a gente precisa de luz! Fome! Oh, que ah, merda! Onde estamos estamos bem aqui Ui! Oh! Estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos estamos estamos estamos bem estamos estamos bem bem bem bem okay. é lá. bem é lá. bem bem bem bem espera! Tu não me enganas. Se não me enganas. <risos> Mais aqui não? Não. Ok, temos a luz no máximo. O que é para fazer aqui? Fui. Isso susto. Ok. Oh, cá merda. Nem vi aquilo a t Ah, não é aqui ainda, é isso Ok. Tu! Ei? Aqui não toques para não? Não, não Tu! Aqui não para não? sabia, Eu sabia que estava um bocadinho à frente. Que isto. Ok, que ter mais cuidado com isso Isso, isso Ok, é. É é bom. Onde é que tu estás? Ok, mais um bocadinho, podemos ir Muito forte Podemos ir é. Eu não via para não Não nada para Ok Oh, que merda. Tô... Tô cá merda, estou cá em baixo, porque é que eu não caio logo? ó oh, com com isso Estou cá abaixo, é que merda tinha que ter caído logo não, era? não é quando eu começo a subir a porcaria das escadas que aquilo cai? Não é lógica nenhuma Estúpidos pá. tá! Boa! Boa! Sem andar Tô um mestre aqui! Aqui tem alguma coisa assim não? Aqui não tem nada! Ah! Agora já caíste, né cabra? Temos que ir para onde? Ui! a merda! coisa no peixe Por que eu não sei Por que é que eu não sei Será tá que fez descer lá embaixo alguma coisa é isso né é, mesmo é isso vamos ver lá embaixo se a água dá para descer e como é que a gente tem sim não Ai, é, não é agora as escuras e o caraças. Sem nada para energia, sem, sem mesmo nada. Cavaca! <risos> ah, isto baixa água! Boa! Agora caiu onde? Nesta ou nesta? <risos> Toma! Toma! Muita luz para mim! Ok, estamos aí bem! Estamos aí muito bem! Oi! deixaram que isto vai cair, não? Ai era Por que tu vais vir aqui atrás de mim? A sério? Ah, não vem! Eu, <risos> eu pensei ah, consegui saltar mesmo por cima dela, mesmo, mesmo bom! Estou mesmo forte! Ok... Este é grande! Ah, que merda! Tinha que esperar! Bolas, pá! Bolas e bolinhos! Onde é que eu estou? Uh! Oh! início, o oh, início! Tá merda, volta tanto tempo atrás, pá. Ai, vamos embora. Espera aí, espera aí. Vamos embora. Não não? Era só baixar ali a água. E eu ali qualquer coisa. Está aqui ali em qualquer coisa. me interessa. me interessa. Ok. Agora é só descer. Mas dá um salto, caraças. Mamãe forte o medo. Ok. Vamos aqui andar a aguita toda para baixo outra vez. Ah, pronto, vamos embora. A ah! ah, sério. A ah, sério, que eu a bocada sorteio com uma sorte do caraço também é 50%. Oh que estúpido! Com caraças! Camelo! Se nunca mais, pá. E nunca mais lá chegamos. Bora. Oi, onde é que está aquilo? Bora! Tem para ir a curtir! Olha eu aqui! Haha! Não? Olha eu aqui! Haha! Top, é top! Ok, temos que subir aqui as escadinhas. Não precisamos de escadinhas. Ui! Quase que nos acerta! <tos> Então, queimos no primeiro e depois temos de saltar aqui no segundo. Não posso esquecer? Não vou outra vez para lá. vais feito estúpido e mal. <risos> ok. Para aqui. Está tudo bem. Perfeito. Eu não fui ver o que está é do outro lado. Vamos saber o que é que há é já agora. O que é que é aqui? Não é nada. Um gastos luz, que a luz está cara. Ok. Mais eletricidade. Aqui nada, não. Era só mais luz, não era? Yeah. É Má luz! Muita luz! Agora agora temos aquelas duas aranhas pá, que é o espeto em cima. Uma porcaria! Para quê? que fazer as coisas com pressa, pois morres e tens de faltar tudo ao início. Pá. Fogo. Que a merda. Estou sempre para andar, não quer saber. Ai ai. Ok. Com calma. Vamos fazer isto à primeira. Sem morrer uma única vez. Com calma. Não é uma boa. Sem stress ó. Vem para cá. E depois vai para lá. É mesmo, mesmo assim, ó. Vem, mesmo na calma. Sim, sem problema. Sem problema. Ok, aqui temos de dar um saltozinho. Sem stress Vemos aqui, não? Não é uma boa. Tem nos preocupar -te. É sempre a andar, estão aqui coisas. Não tem problema, não tem. E ó. Mas calma. Sem nos chatearmos. Ó. Sim, a descer logo de primeira mesmo à top. E demos este salto gigante até lá baixo. Mas que ela aguenta, sem estresse. Nós esperamos que esta água deixe. Está, muito bem. Não saltamos no primeiro número, não morremos, saltamos no segundo. Vamos lá atrás apanhar a luz. Ah não preciso, luz, eu tenho a luz toda. E oi oh, ganhamos. Ganhei me outra vez. Opa, oh, está difícil. Ok, aqui é que eu tenho que ter alguma atenção. Dois para cá, aranha. já foi. Ok. Temos aqui, tem que luz, ok. Aqui, oh graças. Ui, foi, foi, foi mesmo por um três O okay, que, posso ir? Kom en kock! Kom nu! A bola não baixa, como é que eu vou fazer esta... Vai ser é preciso um timing do caraças para fazer isto, meu Pô, Como é que é possível? Como é que a gente vai fazer isto? Aqui na relva, tocas-me? Não. Uh, merda! É Jesus! Como é que a gente vai passar esta merda? Mais à frente? Boa! Uh. Uh. Ok. Nice! Temos duas vezes, nada mal. Nada mal! And I'll be light! Oh! Com caneco! Ok. Começamos de onde? Boa! Ok, eu vi que caiu um rápido. Assim. Ai oh, estúpido não podes tirar a luz Mané, não podes tirar a luz Ok, aqui podemos ir um bocadinho sem luz There will be light Creias Crei, oi Ogo, o que é isto Samsara, Samsara é a tua prima, cabrona Oh, não pode, não pode ser. E se a gente for em frente, morremos. Se a gente for em frente, morremos. Porque tem. Não dá, não dá, não dá, não dá. me Estúpido, Eu também estou tremer. Estou tremer. Ok, temos de voltar aqui um bocadinho atrás. Já morreram todos? Já caíram todos? Boa. Boa, cabrão. Uh. Ai. Ai. Vou desligar a luz enquanto isto sobe. O que Ficas é aí, ah? Ui, tanto pico, eu não gosto nada disto. Vem cá, ver. Vem cá, ver. Ah! Toma. E já chegámos ao gajo? É pá, não vejo nada. Ok. Não tenho luz. Luz! ó, lá. Olha uma, umas uma, uma cadinhas, Outras cadinhas, Uma aranha. Outras cadinhas, Uma aranha. Gente, aqui tem luz. Aranha, já vens para cá? Já. Ok. Anda, anda, anda para cá, vá. Vai que eu preciso saltar para aí. E tu estás-me a atrapalhar o sistema. Ok. There will be light. Vou poupar um bocadinho a luz. A ver, porque é que é preciso poupar a luz para sobreviveres. É, são duas. Oh, são duas, eu não tenho. É que isto elimina um bocadinho. menina Não tenho. oi oi Não vejo nada. Não estou Estou literalmente às escuras. Uh! Uh! Outra uh, uh. da sorte. Ai! A merda! Sabia, pá! Andei para trás, mas já não deu. Onde é que estamos? Ah, estamos no sentido bom. No sítio bom. Okay. Em cima não há nada. Não, tem que ter outras escadas. Boa, estamos aí bem. Estamos aí bem. Estamos a progredir bem forte. também então, mim eu vi esta velocidade Não, não, não, não. Aqui, aqui há um truque qualquer Pois é morrer Não, não pode ser ali, tem que ir ali para o lado Talvez então, aquilo é uma velocidade do caraças, o, cara, o que, é que eu faço ali? Não faço nada, morro Olha o caraças é. okay. Vamos que ir ao, ao outro lado a ver Ok... Umas escadinhas... Então, outra escadinha vamos fazer lá em cima não, Ok... Ah, graças! Bora! Agora, muito bem! Vamos a subir bem! Boa. Outras escadinhas, uma coisa lá em cima, não? Uh, boa, para ali. O que Aquela outra parte era tipo engodo? Se nós morrermos uma carrada de vez a tentar ir lá para cima? Podia ser, não era? Eita, aqui, olha, tu ver a relvinha já. Ha! Querias, não? Eu fui! Foi por, pouco. Foi por pouco. O que é que isto faz? Não faz nada? Vai, vai, vai, vai. Já faz. Se calhar para o outro lado, né? Para o outro lado. Vamos lá, vamos lá. Se calhar é isso. Tem a luz agora. Que eu vejo a merda do caminho. Estão a para Essa é a basicamente. Tinha então, aqui umas escadas. Onde é que as escadas aqui? Ok. Outras escadinhas. <tos> <tos> Perdona-me. Ui uma aranha. Outra aranha. Ali que não havia há pouco. Aqui está as escadas. Aranhas em cima. oh, É aqui as cadinhas. Aqui ao lado. Ok. Temos já aqui uma luz. Mais para cima. Para que ele já parou, não é? Boa É para este lado não Oh, estúpido Enganei-me Ora, ele está fazer cheirar a água Ah, havia água ali daquele lado, não né? era? Vamos lá ver se é isso Vou saltar já, não é? Ui, caí muitas vezes Ok, bem forte! É um, o mesmo um, topo! Ok <risos> Vamos mais fundo na garota Ora isso! Olá daí, pá! Não sei para é que é preciso isso, mas... Eu vi que não. Ah, deve ser para travar isto, não? PUM! Uh. Merde! MERT! Ok. Uh. Tenho que saltar só. Dá é tipo assim um saltinho malandro. Assim, não é? Deve ser. Uh. Vamos lá, vamos lá. Oh man! nunca se anda para trás é sempre andar para a frente, vamos embora. Está sem luz. Uma aranha. chover. de luz. Pouca luz, pai. Isto devia dar mais luz. Esta é-se muito rápido, Muito rápido. Alguém cá em cima? Não, mas está ali Malabanca, que eu já vi. Que Malabanca. É que fica? Okay, é. Então o que? Parou-me agora... Aquilo e eu já posso dar a volta e... Saltar? É? O que é que me dizem? Se calhar deve ser, né Vamos aqui em frente a ver o que é que há. Oh, caralho! Não tenho luz. Ali! Ali! Luz! Luz! Que de luz! Ok. andar... Tanto, tanto, tanto, tanto. Ela! Vamos sair da gruta? Vi tantas chegadas? Duas aranhas? Duas? Dois? Boa! Olha o gajo, virar se filha de meia agora. Ok. Oh, caras, eu ia dizer, bem para poder pensar, né? Vou poupar aqui a luz, afinal ela acabou aí agora o caminho cresce a luz Toma! Não sei se... é, tui vai esse senhor Mais um pequeno luz Tui, vai uma merda Pumba. Ok, então aqui qualquer coisa que não está a bater bem. À a direita vou apanhar aquela luz toda. Depois... Ah, lá em cima se calhar tinha que fazer o outro. Ah, mas não tenho outro poder para não. Ou apanhei uma coisinha? Apanhei. Tem que ver, eu acho que apanhei. Olá, És bom? É, é isso. É só uma que abre é aqui? Não. Oh! Porque Por que eu não liguei ela Por queee? Por pá! Anda as corpos do que as canelas nas aranhas! Bora lá! Veja! Para! Ok, aqui podemos ir... Vou aqui pela outra aranha! Claro, isso. isso! bom! Oi! São três! Por bem que não haja mais, pá! Que é parte que não coisa e tal! Ok, já, já vem aí uma! Eu não tem nada a Ação pá. Oi, oi, oi. Consigo desligar isto agora? Ah, merda, pá. Eu precisava desligar aquilo agora. Agora, pá. Isto é dito, estúpido. Ok. Não temos prague que eu venha para baixo agora, né? não é? Não? Haha! Isso! Isso, boy! Vai, vai, vai, vai, vai! Tu consegues, tu consegues! Ai, para o outro lado! Para outro lado! Conseguiu ainda não? Aí na série que não consegue saltar isso! Eu não consigo subir essa merda, estúpido, pô. Vou, vou queimar-me em cima da aranha. Ah, <risos> oh, meu deus, mas não preciso ir lá apanhar aquela luz toda não. Vou lá apanhar a luz por aqui. Perdei a energia. Posso ir a apanhar a primeira, aquela primeira logo para se apanhar. Aperto volto logo para trás, assim depois só tenho que saltar duas aranhas. E pum, já passamos Ok, esta é a tal chata A gente não precisa de luz aqui Vamos só apanhar esta E aqui, babai aranha vamos ligar isto Ah merda, porquê? Mas ela fica ali só as voltas Então se calhar não vamos apanhar nada ó oh, está cheio agora, boa É que okay. é, morre-se umas quantas vezes enchi aqui ali, a ah, bombar a bombar Ai, okay. ok E uma voltamos por cima voltamos vamos ligar aqui não precisamos de luz Estamos ali nos recursos mínimos e está muito bom. Ok. Agora aqui. Ahá. Vai lá, vai lá. Agora consegues, já? Isso. Muito bem. Peraí, né? é igual? Né? Deve ser, né? Ui, que merda. Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum. Deixará igual, não é? que yeah. Agora aquilo vem para baixo. Não? Tem que ser eu a carregar. Tirou a fazer tudo. Pô. Boa. Vou aqui um bocadinho de luxo, só para ver onde é que é. Ok. Está lindo. Onde é que estamos? Aí temos ali umas plataformas. Ui! Mais uma plataforma. Temos que ir com luz aqui senão. Ai! Vamos ficar sem luz. Vamos supor que tem outra plataforma. Está bem? Muito bem! Aí! Forte, menino! É isto. Até agora! E agora! Não há nada aqui! Nada aqui! Enganei-me! Havia aqui alguma coisa que eu não vi? Que vai para cair? Não! Ui! Não vejo nada! Oh, vou cair lá abaixo, pá. Oh, vou cair outra vez! Oh, capo! Será que estou aqui bem? Se calhar estou, se calhar estou. Ai que estúpido! Devia ter parado. É, mais ou menos começamos a ficar de baixo. Como é que é isso? Vamos ali colados. Ok, mas é o que se. ei, se... tu Que boneco, Opa, Se for bem programado, se calhar conseguimos ali mesmo a queima passar, né? AAAAAAAAAA ah. <tos> Hum. Uh. Ah, não devia ter saltado, pá. Que cante pau. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Uh. Ai. Ai, aqui eu salto isto com coco e vá. Dá o <risos> um jump suficiente. Vê ali qualquer coisa atrás que eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, ai, ai. Ai, ai, tem que ir a saltar, é isso também? Ya, yeah, ya, yeah, tem que ir aos poços, não? Pois depois, ai, oh, isto ter deixado eu morri que eu via. Já tá, já tá, já tá. Ih, nossa, masturbe todo o cabelo. Todo da tanga. Toma. Não ideia é que é para ir Não tenho luz Ok Para aqui Boa Para aqui agora A luz é do carasso Olha lá se foi a luz outra vez Vamos usar isto não Vamos ver se temos luz O gasto não dá aí Pera aí Boa boa. Boa, boa, boa, boa. Não é preciso. Fui! Bolas pá! Estamos aonde? Tiramos aqui esta parte. Ai é, esta que tinha de lá em cima. Não. Não. Onde é que estamos? Pá? Ah, eu fui para a esquerda. Iai, iai, iai. Eu não fui para a esquerda, não. pelos vistos é, né? Temos que parar, pá? Ah. aí, então conseguimos, ah, morremos e saltamos logo um bocadinho para a frente, assim está bem, sim gosto, gosto muito. Então muito. Ok, apanhamos aqui luz. Vamos subir aonde. Como é que anda as escadas? vamos estar a chegar. Escadinhas. Ui, eu passei. Aqui. Ok, volta. Ok. Nossa, que é alto! É desta que vamos ir? Não. Então, mais sim da gruta, pá. Estou farto tudo escuro. Quero ir para casa. Malavanca! Faz nada. Faz nada. Não, deve, ter, deve ter colocado alguma coisa lá na água para a gente agora passar. Ah, saltar, salta, salta, salta, salta. Tu és grande e forte. Ó. Oh. Uhul! Esses é Goku a Tungoku assaltar. É, agora temos o quê? E qualquer coisa, né? Pois é. Vamos ficar sem luz. Vamos aí, vai. Tem estar ainda mais atento. E tem aqui qualquer coisa. Da Oua, oi, oi. Once Keeper, upon mate. a time there was a sawmill oh, full it, of a hard working men. Then the lady in black appeared, and all of them, one by one, disappeared into the darkness. Who survived? Who lives now in this empty place? Only Tim Woodman. Tim Woodman is there? Tim? Tin? Também já sabemos o nome do gajo. Sawmill. Ok, sabemos já o nome do gajo. The machine is about to replace mankind. Tin! Mr. Tin, let's talk. Ruff, ruff, ruff, ruff. The Tin, the Mr. Mr. Tin, man. Ok agora estamos, vamos para o que? para a fábrica né? já saímos da gruta vamos para a fábrica ok pessoal vamos ficar por aqui conseguimos mais um episódio estamos a fazer isto quê meia hora meia hora 40 minutos pelo episódio uh, não sei quantos aqui ainda faltam mais quantas partes que faltam agora temos que ir então para a máquina de Deixe. cortes e costuras olá lá se calhar com o Tinman e ver o que é que ele tem para dizer espero que estejam a gostar da série continuem a dar aí os vossos likes e a subscrever ao canal partilhem se ainda não o fizeram e vamos ficar por aqui. Então vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.